Olá, meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto, professor de design de interiores e sou o instrutor desse novo curso de SketchUp. Te convido a conhecer um pouco mais sobre o nosso curso.